Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu já estou aqui no Med City, né, mano? Porque acabou de lançar a nova atualização. Do Mad City, mano E hoje eu vou estar mostrando aqui o que, a, o que o dono do jogo Lançou, né, mano Então bora fugir aqui da prisão E bora lá Deixa eu chamar aqui, bora vocês vão vir Vem, mano, vamos ver se vocês vão vir É, beleza, deixa eu falar aqui, bora Fugir Bora Escapar Vamos ver se tem uma caixa aqui Calma aí Calma, mano. É, não tem nada aqui. Aqui também não deve ter nada. Quem falou que tem hopper? Beleza, foi o CR. Lock. Então, vamos aqui, mano. Vamos seguir ele aqui. Calma. Eu acho que ele vai colocar a corda ali, né, mano? Bora, aí, coloca a corda aí, me mandou Bora fugir agora, né, velho? Bora, início. calma aí, mano. É, eu acho que vai dar pra todo mundo Metade de todo mundo, né? Vamos ver se dá pra colocar o carro aqui agora Deixa eu colocar meu carro Não, aqui não, pelo amor de Deus, né? Cadê? Aqui, mano O GTR, mano Esse carro é quanto? Eita, maluco Só bora, mano Só vamos Os caras estão é... Calma aí Será que o cara vem comigo? Vamos ver se ele vai vir comigo ah, vai, ah, entrou, então bora lá, mano. Que ainda eu nem entrei pra ver como é que tá, né, mano? Acabou de lançar, eu nem entrei pra ver, né, mano? Já entrei já só entrando, mano. Eu vou ter que pedir dica, dica não. Tem que perguntar aqui onde estão as coisas, mano. Que eu não sei, né? Então ah, vamos lá logo na base do Alien, porque a base não, né, mano? No lugar onde tem a invasão alien né, mano? Vai se tem alguma coisa lá, né? Calma aí. Mano, vamos ver se tem É, aqui acho que não tem Aqui, foi mano, atualizou isso aqui Não foi, ó um, Sumiu aquelas coisas que tava aqui E tá aparecendo isso aqui agora, né mano? Acho que não dá pra chegar perto, que acabei de chegar ali E me empurrou pra... pra frente, né Vamos ver se consigo chegar perto É, beleza, dá pra chegar, né mano Olha isso aqui, velho Na moral um, Deixa eu perguntar aqui, ó, onde fica Onde f... fica Opa Tank. Na moral, mano, que eu não sei, velho Olha, ali tem alguma coisa hum, Ninguém sabe hum, Ninguém sabe, mano, beleza Velho, tem que achar, né, opa, acho que já achei Ah, mano, atualizar isso aqui também, né, mano Isso aqui não tinha, né Isso aqui dá pra entrar? Não dá, mano. Tipo um... Ah, tô ligado que é Tipo um salva-vidas, será? Eu acho que é um tipo um salva-vidas, né, mano? Calma aí, agora vamos lá em outro lugar. Calma aí, mano. Tem que achar esse lugar, né, mano? Eu sei onde, onde pega. Aonde? Mano, deixa eu ver se não é de level, né, mano? Porque eu nem olhei aqui, né? É, de level não é, né, mano? Vai ser, deve ser de dinheiro, perto do aeroporto. Não bora lá, mano, no aeroporto. Calma aí, é, deixa eu seguir ele, né, mano Pra ver onde é, porque eu não sei, não É, esse cara aqui, mano Deixa eu seguir ele <risos> O cara fazendo like no vídeo, mano Eita, nós, calma aí Pronto, vamos lá seguir ele, né, mano O carro dele é mais rápido que o meu, né, mano não dá nem pra ver onde ele tá indo Mas é perto do aeroporto, beleza, vamos lá, né Lá nós encontra ele Acho que vai virar aqui Eita, passei dele. <risos> Vamos ver aqui, mano. Você eu acho que... Opa, não, não, não, não. Calma aí que vira ali, né, mano. É, tem me confundido, velho. Calma, meu céu. Meu carro não vai, não, é? Deixa deixar o chato perto aqui, né? Vamos lá, mano. Que o cara tá me guiando até lá, velho. Deve ser onde, mano. Né? Onde é que ele entrou? Perto do aeroporto... Deve ser pra ali ou pra cá? Mano, acho que é aqui, mano Ele entrou, mano, pelo amor de Deus Acho que é aqui, mano, será? Aqui não deve ser, né, velho É, aqui não deve ser, não Já abriu o chat aqui Que é melhor Vamos ver falou aqui, aí não, né Eita, meu bugado Ah, deve ser pra ali, né, mano, que ele tá indo pra ali Então bora lá, rapidinho Será que ele vai ficar Opa, por aqui? o oh, louco, mano. Quanto é? 4 milhões, velho. Isso é louco, mano. Isso é difícil pra farmar, pra chegar nesses 4 milhões. Isso aqui ia ser fácil, né, mano? Que é 300 mil. Mano, é da hora esse carro. Na moral. Mano, olha isso, mano. Tem que ter guerra, velho. Ô oh, louco, mano. Olha só isso. Ah, mano, queria muito testar isso aqui, ó. Vou ver se eu farmo muito, né, mano? Tem que farmar muito mesmo. Oh, 4 milhões também, velho. Olha isso. Mano do céu, velho. Olha isso, velho. Isso é louco, mano. É muito massa, velho. E, mano, o cara tá dizendo que tem um full. Calma aí, mano. Vamos ver aqui onde um é direito, né, mano? Que eu não sei direito, não. Ô, oh, louco, mano. O que, que é? Oxe! Oxi. Teleporte? O oh, louco, vai calma. Eita, o que, que é isso aqui, mano? Eita, não quero voltar, não quero ir lá. Calma, louco, mano. Eita, isso aqui é difícil, tio. Isso aqui morre na hora, tio. Não, não. Aí, mano, cara me salvou. O oh, louco. Eita. Fu... Calma aí, pega não. O oh, louco, mano. Olha isso, velho. Oh, o Mano, vamos sair daqui agora Pra testar isso, né, mano? Tomara que eu não morra Não tem, não tem como nem por aí Eita Não tem nem como ir, né, mano? Por aqui, calma Será que ele volta? Esperar só de boa aqui Isso aqui é rápido Morre não, calma Aí, beleza, mano, isso aqui é da hora, mano Só que o cara me disse Que eu não sabia, mano Calma, vamos testar ali agora, mano, isso aqui é fu full... aqui full quem mano? Que é nitro Calma aí, deixa eu spawnar aqui meu carro ligeirão para nós testar, mano Calma aí Vamos ver Vamos ver Dá pra usar, mano? Isso aqui é pra quê, será? Deixa eu perguntar aqui como uso Como usa ele Calma Mano, não sei como usei isso Mano, eu não sei como usa isso, velho, na moral Calma aí Mano, os caras visão de pega isso, mas ninguém sabe onde é, mano né? Ninguém sabe como usa, né, mano Mano, esse cara vem pra cá também, acho que ele trocou, mudou de lugar, né, mano Eu queria saber como usa isso, velho, na moral Não sei como usa isso aqui, mano Ninguém sabe Ninguém sabe mesmo Como usa isso Mano, como usa aqui É, mano, ninguém sabe como usar isso, velho Ah, queria saber como usa isso aqui, mano, né Calma aí, não é alguma coisa aqui não, mano Lá na base, será? Calma aí. Será, mano? Caraca, mano. Oi, então vamos lá, né? Pra ver se vai, né, mano? Vamos vir por aqui mesmo, mano. Que é muito mais perto, né? Nós ir por aqui, mano. Eita, todo mundo tá dizendo que sim. Então vamos lá usar, mano. Não sei. Calma, será que é alguma coisa que essa pessoa rou rouba e ganha alguma coisa, mano? Vocês ah, estão roubando tudo. É, mano, beleza, mano Vamos lá, ligeiro Mano, tô ansioso pra saber o, o que é isso, mano Ó, oh, chegamos aqui, mano Ah, deve ser aqui, né, mano Deixa eu ver, aderir full, né, mano Ah, beleza, nós pega aqui Ah, oh, não, calma aí Eita, doido Nós tem que chegar em 100, né, mano Ah, beleza, mano Tem que aderir aqui, cada um vai pegando e vai colocando aqui oh, não... Beleza, mano Calma aí, mano Ah, tem que chegar em 100% Né, mano? Nossa, toda hora tem que ficar indo lá e pegando Né, velho Mano, todo mundo tá dizendo que tem uma nave Aonde mesmo? Uh, perto da galeria gel Né, mano? Então vamos lá ligeirinho pra ver se tem mesmo Um negócio, um bagulho lá, né, mano? Falou perto, né, mano? Agora não sei onde É que é perto, né, mano? Calma aí um, Em que Lugar Mano, não sei, tô sabendo, é de nada, mano Mano, mandar um salve aqui pro LucasBR Gameplays12, né, mano Que ele pediu aí, né, Gameplay Mano, eu não sei onde é que fica Onde é que fica Mano, eu não sei onde é que fica, velho. sério Fica em cima, beleza. Vamos lá em cima. Calma, que é expulgado, mano. Vamos lá em cima. Calma aí, velho. Vamos ver se tem algum ovni aqui em cima. Mano. Uh, não tem nada aqui, mano. Ah, beleza, mano. Ali, ó. Ah, B, mano, eu vou pegar um helicóptero aqui já volto, velho. Mano, o cara pegou aqui, não é, mano? É um helicóptero pra nós ir lá, né, mano? Agora, mano. Vamos lá. Mano, vai ver se dá pra subir lá em cima. Ô louco, mano, aquilo. Você é louco, mano. Ah, não dá pra chegar lá em cima não. Sobe lá. Ah, não consegue subir lá não? Ó, oh, mano, aquilo é tirando ali, mano eu Vou lá no instante pra ver onde é, mano Oxi e que, que é isso, mano? Ô, oh, louco, mano Olha isso, velho Que louco, velho Deixa eu ir lá, mano Que que é isso, velho É devagar... Olha Mano do céu, velho esse bater aqui né mano não tem que ter nada mano você é louco que massa velho Você é louco mano agora vamos lá ligeirinho lá naquele naquele bagulho ali mano pra nós ver o que é aquilo né mano que eu não sei direito o que é aquilo então vamos lá ligerinho. eita mano parece que nunca... não mano. acaba aqui não é mano vamos ali ver o que é oxi onde é mesmo ali mano vamos lá ligeri mano pra ver o que é aquilo Mano, eu cheguei aqui, mano, vamos ver Será que eu encostar aqui que eu morro, velho? Tô com medo de encostar e morrer Vamos ver, mano, não sei o que, que é isso Oxi! Oh my god! Que que é isso, velho? Mano! Eita, tô caindo, é? É Ô louco, mano, que que é isso aqui, velho? Olha aquilo ali Ah, pra nós ver o bagulho direito, né, mano? Ah, entendi. É massa, mano. Olha isso. Cê é louco, velho. Ô, louco, mano. É, mano. esse aqui também é fechado, né, velho. Não sei se isso aqui não dá pra quebrar, não dá não, né, mano. Então, se eu o vídeo aqui, deixa eu mandar um salve aqui pros inscritos, né, mano. Que, participa, que participou do vídeo, né, mano. Salve pro Coke, Coke, Spy, né, mano. Pro Dark, pro Rei... O Lucas BR Gameplay, né mano? O Luiz Guilherme, o Murilo, CR, Senhor Lock Oficial, um, TR33X3, XX Gamer, XX céu. XX 91, 33, 31, 3, né mano? Por Yuri e por Zikimaster, né mano? Obrigado por participar do vídeo, então falou e fuié, beleza? Aqui, né mano tô mandando tchau beleza falou beleza mano falou